Olá! Para criar uma conta no VoiceThread, basta você acessar o site e clicar em Register. Feito isso, preencha todos os dados com seus campos e clique em Register. Você receberá um e-mail de confirmação da criação da sua conta. É isso e obrigado!